Marília Mendonça morre em queda de avião em Minas Gerais. Mais quatro pessoas morreram na queda do avião. Seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Albiciel e Silveira Dias Filhos, o piloto e o copiloto do avião. A cantora Marília Mendonça, de 26 anos. E mais quatro pessoas morreram na tarde desta sexta-feira 5, após a queda de um avião de pequeno porte perto de uma cachoeira na Serra de Caratinga, interior de Minas Gerais. Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor ao BCL Silveira Dias filhos do piloto e copiloto do avião os quais iremos preservar os nomes neste momento o avião decolou de goiânia com destino a caratinga minas gerais onde marília teria uma apresentação esta noite de momento são estas as informações que temos informou em nota a assessoria da cantora os corpos de Os bombeiros também confirmaram a morte através da seguinte nota. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que nesta sexta-feira 5 ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beach Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais.